Direção, muito bem. Ali está o material, certo? O local aqui de trabalho. E vou mostrar pra você aonde é o problema. Olha, aqui tá o pedal, o freio, embreagem, né? Acelerador ali. Então lá está aquele retentor lá, gente. Eu já troquei, tá? Esse daqui. Olha só. Eu já troquei já. Mas o detalhe é que você deve estar muito, muito atento na tentativa de troca desse retentor. Por conta do detalhe. Aqui é um local muito sensível. Aonde trabalha esse retentor é um local que não pode ser riscado aqui, tá? Não pode ser riscado a parte da caixa de direção por dentro. E nem pode ser riscado aqui o eixo. O ou melhor o conjunto aqui de válvula, né ou sem fim, aonde trabalha ali o retentor ali embaixo. Esse retentor eu já piquei já está colocado no lugar, tá? Mas para retirar você deve primeiro verificar o local, desconectar, tá? Desconectar aqui o conjunto. Esse aqui foi uma uma adaptação que existe, né? Olha aqui. É a árvore aqui. Né? Quando o carro ele não sai de, de loja com direção hidráulica, ele vem dessa forma. Aí você faz essa adaptação aqui. Ok? Desconectou. Aí você vai com um alicate de bico. Vou pegar aqui para você ver. Alicate de bico simples assim. Olha aqui. Um alicate de bico. Você consegue tirar aquela travinha ali. Tá então tirou a travinha você vem com eu uso essa, eu uso eu fiz isso aqui de ponteiro pedacinho de vergalhão ou uma chave de fenda velha, você afina ela e vem com muito cuidado aqui, no cantinho do retentor, bate ele puxei para cima que ele sai, pronto esse serviço que a gente cobre aqui na oficina, 200 reais, tá é, incluindo já o retentor Tá em torno aí de 20, 25 reais. Mas o óleo, então dá para poder ter um faturamento aí de mais de 100%. Um serviço rápido, né? É muitos carros desses que apresenta, dependendo do lugar do país onde tem mais calor, isso vaza mais cedo ainda. Então é onde você pode ter aí esse, essa vantagem aí na sua oficina, um serviço rápido, tranquilo, porém tem que tomar muito cuidado na hora de retirar, dar uma limpeza boa no local, preferencialmente também antes de montar. Antes da montagem do retentor velho, igual está aqui. Ó, antes da montagem, dá a limpeza lá com a lixa 1200, 1500, né? Limpa novamente, Unta com bastante graxa, graxa azul. Passa bastante graxa azul ali e aí é colocar e rebater. Rebater, no rebater eu utilizo aqui, ó, um pedaço de tubo no diâmetro ali da caixa. Tá no diâmetro certinho, um pedaço de tubo. Ok? É, eu vou colocar aqui na. Aqui na. No vídeo. O, a medida dele, o diâmetro dele. Pra você. E ali eu passo ali, ó. Olha lá. Ele cabe certinho ali, ó. Eu passo ali e venho com a coluna de novo aqui por cima. E bato ele. Tá? Venho aqui com a parte da árvore aqui, ó, encaixo ali e bato o retentor. Ok? Essa é a parte para finalização aí. Então você se utilizando dessas ferramentas, ferramentas aí ó, parece inadequada, certo? Mas é útil demais, eu uso há muitos anos esse peso aqui. Então é onde que você pode fazer o mesmo aí no seu local de trabalho, preferencialmente mecânico. Mas você é entusiasta e acha que consegue, vai lá. Tenta aí, mas eu te aviso aqui, tá? Mais uma vez. Você pode perder essa caixa de direção. Se por algum momento riscar ali por dentro ali, na retirada ou na montagem, você pode danificar e perder toda essa caixa de direção. Então põe na mão do mecânico. O entusiasta, enquanto não aprende, tem que botar na mão do mecânico. Não um tire de um cupom das criancinhas do mecânico, não. Leva para o mecânico aí de qualidade. um mecânico de, que dá sua atenção e trabalha honestamente. Que vai ser melhor para ambas as partes. Então, se você, porventura, caiu nesse vídeo, dá aí valor ao seu mecânico da sua região, tá? Que trabalha com atenção, honestidade e competência. Um forte abraço!